Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre o Portal Prosperidade por dentro, vou te mostrar as aulas, a plataforma, o suporte, o certificado e tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Eu me chamo Rafa Almeida, eu sou o criador do Portal Prosperidade e nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas que você tenha. Combinado? Então sem demorar mais tempo, vamos mostrar o que, que você recebe assim que você faz o pagamento. Assim que você faz o pagamento, vamos lá, você já vai ter acesso à sua área de membros do aluno. A nossa área de membros hoje, ela é hospedada na Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil. Combinado? Então, assim que você fizer seu pagamento e ele for aprovado, pelo cartão 5 minutos e pelo boleto, até 3 dias úteis, você já tem acesso a mais de 829 aulas completas. Então, hoje, o nosso curso ele é o curso mais completo, mais bem avaliado e mais vendido do Brasil, ok? Então, deixa eu te mostrar um pouquinho aqui para você entender. Não são aulas em texto, a gente se preocupa muito com o seu aprendizado. Então, são aulas teóricas e aulas práticas, mas todas em vídeo, para você poder ver e rever quantas vezes você quiser. Lembrando que você pode assistir o curso por qualquer dispositivo. Então se você falar assim, olha Rafa, eu posso assistir pelo celular? Pode, pelo notebook, pode, pelo tablet, pela smart TV, por qualquer dispositivo que você queira. Inclusive a gente tem a opção do Hotmart Sparkle, que é um aplicativo da Hotmart no qual você também pode assistir as aulas online. Então você não tem problema nenhum para você assistir quando você estiver viajando, quando você estiver tranquilo e quando você quiser. Outra coisa importante é que o acesso do curso é fitalício, então você não precisa se preocupar em terminar o curso, porque você vai ter acesso ao curso para sempre e também acesso aos professores que trabalham das 9 às 18 de segunda a sexta. Então você vai ter suporte dos professores de segunda a sexta das 9 às 18, ok? Nenhum outro curso tem isso, Combinado? Então deixa eu mostrar aqui para você assim que você faz a inscrição então pagamento você já tem acesso aqui a todos os módulos o módulo de entrada de reiki hipnose pnl cristal terapia e todos você não precisa seguir uma ordem a gente sabe que às vezes você comprou um curso porque você gosta mais de um mais de outro então você pode ir na ordem que você deseja combinado não precisa seguir a ordem do curso então vamos entrar aqui no de reiki por exemplo vamos clicar aqui um, o que é reiki e você vai ver que aqui já vai ter a videoaula do professor Seigo, tá? Então, como eu disse, todas as aulas são em vídeo para que você aproveite melhor o conteúdo que você pode assistir sempre que você quiser. A gente tem outro ponto muito importante que a gente tem todos os materiais complementares em PDF. Então, você vai clicar aqui em material complementar e você vai ver que todos os PDFs do curso estão aqui. Combinado? E agora vamos para uma parte importante. Porque a gente sabe que quando você faz um curso online, o suporte é uma das coisas mais importantes para você aproveitar e para você saber como aplicar o curso depois, né? Porque a gente sabe que você às vezes pode estar fazendo para aprender, para aplicar para você, para sua família, para as pessoas que você ama, mas a gente também sabe que tem muitas pessoas que fazem o curso para trabalhar profissionalmente. Então, você vai poder trabalhar com essas 18 técnicas que estão aqui e também o curso de constelação familiar que tem é de bônus, você pode trabalhar. Mas deixa eu te mostrar um pouquinho mais como é que funciona o nosso suporte, combinado? A gente vai ter três canais de suportes principais, que é pela própria plataforma do curso. Então aqui embaixo de cada aula, deixa eu abrir até, ó, aqui você viu que tem os comentários já, mas deixa eu abrir aqui a primeira aula, o que é Reiki. Aqui embaixo vai ter o um espaço para você colocar o seu comentário, sua avaliação, seu elogio, seu feedback... E aqui você vai ver que o professor ele aprova. Deixa eu ver aqui um que tem resposta. Né? A pessoa aqui colocou muito bom. Aqui, por exemplo, ó. Boa tarde, Ceylon. Qual a relação entre registros acásticos e energia do reiki? Você vê que todas as perguntas são aprovadas ou respondidas. Então você tem um suporte completo por aqui. Tudo bem? Você também, assim que você fizer o pagamento, você vai ter acesso a uma área exclusiva de membros do Facebook. E aqui você vai ver que muitas pessoas interagem, muitas pessoas conversam e muitas pessoas têm as dúvidas sanadas. Então, além de você ter o suporte dos professores por aqui, você também vai poder interagir com os alunos para trocar experiências, trocar figurinhas e todo mundo crescer junto. Legal? Outra coisa importante, deixa eu trocar aqui para mostrar para vocês o telegram só um minutinho aqui, ó, telegram ó, legal trocou a gente também pessoal vai ter um grupo de suporte no telegram para cada curso então vocês veem aqui que tem o reiki a gente tem o de numerologia a gente tem todos aqui ó por exemplo de hipnose então você vai poder além de você conseguir ter o suporte pela própria plataforma pelo facebook você também tem um grupo no Telegram exclusivo para dúvidas, que são os professores que respondem. Isso é o único curso no Brasil que tem hoje. Então, em nenhum momento você vai ficar desamparado, desamparada. Todas as suas dúvidas serão sempre respondidas. Combinado? Agora deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ok? Deixa eu mostrar aqui agora um pouquinho mais sobre o certificado. Esse aqui é o modelo de certificado que você recebe após você fazer a conclusão, tá? Você recebe, então, o um certificado de 1160 horas. Ele tem aqui o selo né, do registro na BRAT e reconhecimento da Biblioteca Nacional RDA. E também, se você entrar aqui no site da RDA e buscar pelo código dele, que é esse daqui, ó, 03347BN, você vê que ele também está registrado, tá? Esse RDA... Ele é um registro, onde ele registra todos os cursos online e ele é reconhecido pela Brat. Então, assim que você fizer o curso, você também pode entrar com o pedido da sua carteirinha na Brat para você ter a sua CRT, combinado? Então vamos lá, pessoal. Esse curso também hoje ele está com 18 terapias pelo preço de uma, mas a gente sempre atualiza, então a gente acabou de adicionar aulas novas de tarô, porque antes a gente só tinha os arcanos maiores, agora a gente tem os arcanos menores. De reiki, a gente também adicionou aulas novas, todas as coisas que vocês vão pedindo, inclusive esse é um curso que tem acesso vitalício, mas a gente tem bastante atualização para que você possa se tornar cada vez um terapeuta melhor, combinado? E aqui embaixo, para você fazer a inscrição, é só você descer, desce toda a página, clica aqui ó, clique aqui para fazer a sua inscrição e você já pode terminar seu cadastro. Combinado? Aqui também a gente tem um botão de dúvidas no WhatsApp caso você queira tirar mais alguma dúvida que eu não falei no vídeo. Combinado, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha tirado todas as suas dúvidas. o Nosso curso hoje é o mais vendido do Brasil, é o mais bem avaliado e com o melhor suporte. E com certeza, se você está buscando uma formação holística, trabalhar com isso, ou até mesmo fazer por hobby para ajudar pessoas que você ama, coisas do tipo, também é para você. Então, essa é uma profissão que ajuda pessoas, cumpre seu propósito de vida e você consegue ser bem remunerado por isso. Ok? Então eu espero que esses vídeos tenham tirado suas dúvidas. Um grande abraço!